Meu nome é Guilherme, eu tenho 34 anos e eu sou mineiro. Sou o fundador do Papo de Homem, que é uma plataforma conectada à transformação das masculinidades. A gente faz isso há 12 anos por meio de encontros, cursos, eventos, consultoria, pesquisa, documentário. A gente vai em escola, vai em chão de fábrica, conversa com o presidente de empresa, com homens e mulheres sobre os mais diversos aspectos que envolvem a vida de um homem. Por que, que o Papo de Homem está nesse projeto? Por que, que a gente Resolveu fazer um documentário, uma pesquisa com mais de 40 mil pessoas sobre masculinidade. Esse projeto culmina muito do que a gente vem tentando falar e entender. É, é, é engraçado porque eu tenho a impressão que a gente começou a produzir alguma coisa realmente original depois de 10 anos. Às vezes eu fico com a noção de que durante os primeiros 10 anos a gente ficou meio tateando e tentando, entre nós, entender o, o, o que diabos é ser homem. Quais são as dores que a gente tem, as alegrias e os sonhos. Então eu fico muito pensando nos grupos que a gente faz em escolas. Outro dia eu estava com um grupo de meninos de 12, 13, 14 anos. E eles estavam dizendo que nunca tiveram uma conversa sobre o que é ser homem. Esse projeto é para eles. Outro dia eu estava com um grupo de, de mulheres feministas que estão discutindo entre si como acabar com a violência de gênero. Esse projeto é para elas. estava com um grupo de de homens discutindo violência, homens que cometeram violência e que estavam olhando para o pior que eles já fizeram. Esse projeto é para eles. Eu fico muito emotivo porque eu penso em tanta gente que a gente já se encontrou ao longo desses 12 anos. Quem está atrás da câmera filmando agora é uma rede tão viva de pessoas. É um projeto para essas pessoas. Um projeto vivo. Não é um projeto teórico. Não é uma pesquisa para ficar engavetada. É, eu acho que é o de melhor que um, um grupo de homens e mulheres muito dispostos e com muitas muito dispostos e com muita sinceridade vem tentando fazer há bastante tempo é uma investigação é uma aposta é, é uma sugestão é um sonho não é uma verdade não é uma imposição é uma tentativa é, a gente está tentando oferecer Algo que a gente considera útil e benéfico, baseado no que a gente escuta e escutou de milhares de homens e milhares de mulheres. Então é um projeto para essas pessoas. Eu espero que seja benéfico em alguma medida. Espero que seja criticado, que outras pessoas façam melhor. Mas é um projeto que vem, que vem desse local, que vem do coração de uma rede muito bonita e muito grande de pessoas envolvidas. Vem daí.